E aí galera, beleza de nata com vocês com mais um vídeo, estamos aqui no GTA V E hoje galera, estamos aqui num apocalipse zumbi Nossa, deu pau cara, deu pau na nossa... Nossa, deu pau na nossa, na nossa van, velho. Não, não, não, não, tá funcionando ainda Nossa, vai, tá batendo, velho. Tá funcionando ainda, velho Olha o barulho do motor Nossa, mano Olha, todos os carros pifados, velho Cara, não vai dar pra prosseguir com essa van, mano Não vai dar Preciso encontrar Eu preciso encontrar outro carro Ou encontrar algumas peças pra arrumar ela mas como isso, mano? Vamos pegar essa ponte aqui Toma Olha Eu não sei como que isso aqui tá andando, velho Não sei como que essa, essa van tá andando Ai, ai Meu amigo, tá fechado aqui, cara Agora complicou Eu não sei se eu deixo essa van aqui Vou andar nesse meio pra ver se eu encontro alguma coisa Olha a quantidade de zumbi ali atrás Mano, a gente precisa ó, a gente tá aqui, ó Não tá tão longe, mano A gente não tá tão longe da casa do Michael Mas tem esses problemas aí, ó A gente precisa chegar aqui, ó Mais ou menos aqui, que é a casa dele Vou ver se eu consigo passar por aqui, cara Mas acho que não vai dar Não vai dar pra passar Nossa, mano O que é isso aqui? É uma base? Cara, eu vou... Eu vou ter que deixar essa van, cara Tô vendo pessoas Tô vendo pessoas Olha, é uma base do exército. É uma base do exército, galera. Mano, dura é que se eles me receberem com um tiro, mano. Bom, pelo menos ali embaixo não tem zumbis. Tem uma base do, do exército aqui. Nossa, o carro pegou fogo. Meu carro pegou fogo. Agora complicou. Nossa, mano. O carro pegou fogo, galera. Aí, ó. Caraca. Aí ele lá em cima lá, galera. Ele lá em cima. Ele tá lá em cima, mano. Nossa, Amanda tá morta também, velho. Que isso? Cadê o Jimmy? Ei, ei, Michael. Nossa, só o Michael tá vivo, velho. Caraca! Que coisa, mano. Que coisa? E vários zumbis ali tem um carro. Ei, Michael, vambora, mano, vambora Bom, galera, tô escutando os tiros aqui O Michael falou que existe uma base Na antena Ó, tem uns caras maus aqui, mano a gente precisa chegar lá, beleza? Então, seguinte Caraca, tem uns caras aqui, velho Tem uns caras aqui Cuidado, cuidado, cuidado, cuidado Mano, vermelhinha assim é cara mal, mano Pegar a arma dele. Vem, vem, vem, vem, vem, Ih. E... Atira, atira, atira, Michael. Atira, atira! Ah, eles estão vindo. Aí. Provavelmente eles sabem que aqui tem suplementos, velho. Ai! Morreu! Aqui, aqui, aqui. Meu amigo. Será que tá funcionando? Nossa, peguei um monte de arma. Tá funcionando? Tá funcionando! Boa! Entra, entra, entra, entra. Entra, Mike, entra! Cuidado, cuidado! Bom que vai. A gente vai pegar os suplementos que tá aqui, ó. Na casa. Esse carro não tava aqui, velho. Nossa, eu vou ter que matar esses zumbis, galera. Porque depois a gente vai voltar aqui e vai fazer essa casa de. Ui! Nossa, velho. Como é que não me pegou? Como que esse zumbi não me pegou, velho? Caraca, o Marca é bolado no tiro, hein, velho. Meu amigo. Boa Vamos ver se tem alguma coisa aqui dentro Não vou conseguir entrar aqui, velho. Boa Vamos limpar aqui a área Vamos limpar a área aqui Nossa. Que arma que eu peguei. Nossa, olha a arma que eu peguei. Os oh, caras estão tá com, com arma pesada, velho. Bom, conseguimos livrar a casa do, do Michael aí do. Dos caras que estavam aqui, dos zumbis. Agora a gente precisa pegar. Pegar um carro e ir para essa antena, galera. Vamos lá Vem, vem, vem, vem, vem Vamos pegar um carro e embora Caraca, o Michael perdeu a família dele Será que tá funcionando isso aqui? Não Esse aqui é o que a gente veio, né? Esse aqui eu acho que tá funcionando Boa Bom, a gente precisa encontrar essa antena. Conseguimos salvar o Michael. E a ameaça que estava aqui. Olha os zumbis, cara. Meu amigo, o zumbi estava comendo outro ali. Caraca. Isso, atira, tira! Mano, agora eu tenho que saber onde é essa antena. Se eu não me engano, ela fica aqui pra cima. Vamos ver se a gente consegue chegar lá. Vambora. Tem um monte de carro pifado aqui, velho. Sai frente, sai frente. Ó, tem outros suplementos lá hein galera Mas agora infelizmente não vai ter como ir A gente vai ter que ir lá pra antena lá respirar e tentar voltar Na casa pra buscar os suplementos que tá ali Os suplementos Mas a princípio consegui salvar o Michael ah, Aquela antena lá eu acho ó. ó, a antena fica ali ó Alguns carros batidos Nossa, esse carro aqui já tá... Já tá aguentando mais, velho. Bom galera, é o seguinte. Se você quiser saber mais da nossa jornada. Olha, tem uns zumbis aqui, velho. Vou ter que matar. Vem, vem, vem, Marco, vem, Marco. Será que tem alguém nessa base? Caraca, como é que entra? Nossa, tem tudo aqui, velho Será que dá pra pular aqui? Não tem como entrar na base, velho Sai, morre Aí, deu pra pular, deu pra pular Bom galera, chegamos aqui na base Conseguimos salvar a casa do Michael e o Michael Infelizmente a esposa dele morreu Cadê ele? Bom, pelo menos vai dar pra ficar aqui um tempo Olha aí ó. Tem algumas pessoas aqui Bom, enfim galera Esse vídeo vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Salvamos o Michael Se gostou, clica no gostei, compartilha se inscreve no canal, obrigado por assistir, até uma próxima e fui!